sua cozinha com simples ganchinhos desse tamanho. Hoje eu vou te dar três dicas para você organizar sua cozinha e ganhar muito espaço. Simplesmente com esses ganchinhos. São ganchinhos que tem uma colinha atrás para você prender na parede e depois se precisar pode tirar facilmente sem estragar a sua parede da cozinha. Pano de prato que fica jogado sem lugar precisa de uma casinha. Olha aqui ó. Ganchinho aqui no canto. Pano de prato aqui pronto ganhamos espaço na bancada e agora temos para onde voltar o pano de prato tudo isso que você tá vendo aqui em cima ó, tem peneira tem medidor para fazer bolo receitas isso tudo estava dentro de uma gaveta e a gente estava perdendo o espaço de uma gaveta podendo usar isso aqui sabe aonde na porta do armário Olha só eu vou encaixar as peneiras aqui aqui vem esse joguinho de medidores e esses menores aqui vem olha só isso tudo usando o espaço da porta olha que maravilha e ainda a terceira dica é luva que tava aqui jogada ó, perto do fogão podendo até pegar fogo né colocamos um ganchinho e ela fica linda e organizada não faça isso se você tem dispensa pequena. Geralmente quem tem dispensa pequena sai boletando todos os produtos dentro do armário, não é verdade? E por mais que a gente coloque um atrás do outro, o maiorzinho atrás, o menorzinho na frente, muita coisa se perde, ó, principalmente os pequenininhos, às vezes a gente não sabe exatamente o que tem, aí quando você vai pegar o de trás, cai coisa da frente. Você tem um produto que você pode usar a partir de hoje na sua dispensa para acabar com esse problema aqui para ficar tudo bagunçado dentro da sua dispensa e para melhorar a visualização de tudo que você tem. Com isso, você traz economia para dentro da sua cozinha e também organização. Essa aqui é uma escadinha organizadora ou arquibancada, como a gente chama. É um itemzinho de plástico que realmente se parece com uma escadinha e o que, que ele faz? Você consegue colocar vários níveis nos seus produtos para organizar dentro da dispensa, tá? Com isso, você visualiza tudo que você tem dentro da dispensa, evita desperdício, evita comprar coisa repetida ou ainda esquecer de algo que você estava precisando, porque agora está tudo organizado e nítido, claro para você. E essa escadinha é perfeita para quem tem uma dispensa pequenininha, que geralmente tem poucos itens da mesma coisa certo se você tivesse muito você poderia colocar o que tem na frente e tem atrás mas nesse caso aqui é diferente então você coloca os maiores atrás os menores na frente mas na escadinha você consegue visualizar tudinho que você tem diz aí se não é um grande adianto na tua organização quer deixar sua gaveta de pano de prato assim vem cá que eu vou te ensinar a dobrar eles assim pega seu pano de prato abre ele todo e coloca o que tiver de desenho para baixo Aí eu vou dobrar ele assim ó, em três partes, vou dobrar uma lateral e a outra para ficar bem fininho aqui, ok? Dobra ele no meio, assim, e aí aqui você tem duas opções, uma bem mais simples tá, fazer só assim e assim, e guardar na sua gaveta. Outra opção, você vai quando dobrar ele no meio, deixar aqui ó, dois dedinhos assim para fora, e aí, você vai pegar essa parte daqui, que é tipo a ponta onde tem o desenho, trazer até aqui, pegar essa parte aqui mais gordinha e você vai colocar aqui dentro, ó, dessa casinha, para que a gente possa fazer o famoso envelopamento. Encaixa com a sua mão lá dentro. Pronto. Ele vai ficar assim, também vai ficar em pezinho na sua gaveta a diferença dele ficar em pezinho é que você consegue ver todos os panos de prato que você tem um do lado do outro que nem um gafanhoto banheiro pequeno muitas vezes tem esse problema né perto do vaso sanitário não tem onde colocar aquele ganchinho para o papel higiênico se você coloca aqui na frente esbarra quando entra no box se você coloca um negócio aqui em pé a mesma coisa né então teria que ser o que aqui nas laterais mas como é que eu vou furar um armário ou um espelho para colocar um gancho para papel higiênico não pode né mas seus problemas acabaram Olha só esse ganchinho aqui ó esse suporte para papel higiênico que ele é para você colar você bota aquela fitinha banana atrás e aí ó aqui é armário tá vou colocar aqui do lado numa altura bacana onde eu consigo sentar e usar o papel higiênico aqui do lado ó fica lindo organizado e prático você já viu em banheiro de hotel assim como é que muitas vezes você chega e o papel higiênico tá super bonitinho delicado com uma finalização que parece que ele foi prensado com um carimbo. Pois é, minha senhora. Isso dá pra você fazer na sua casa. Seja no papel higiênico, de repente, do seu lavabo, pra receber uma visita. Seja no seu do banheiro mesmo, do dia a dia, porque você merece também, né? Ter um banheiro organizado e bonito. Então, vamos parar de deixar o papel higiênico assim, ó. Quando você for colocar o rolo de papel higiênico, pelo menos, você vai fazer o seguinte, ó. Pegou aqui essa primeira parte, destacou. Aí... Você vai dobrar da seguinte forma, ó. Puxa aqui. Dobra aqui uma abinha. Dobra outra. Fez aqui um triângulo, tá vendo? Aí você traz até aqui. E pra você pregar ou selar isso aqui, você vai fazer assim, ó. Torneira, abri fechei. Venho aqui e selo o papel higiênico. Isso aqui vai ficar assim, ó, no teu suporte de papel higiênico. Lindo, lindo, lindo e fácil de fazer, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre cozinhas com gavetões. Quando você tem uma cozinha como essa, por exemplo, que você verifica que tem muitos gavetões embaixo e poucos armários aéreos, assim, com prateleira, o que a gente opta por colocar em gavetões? Sempre coisas que não quebram. Você vê que aqui, ó, nessa gaveta aqui, por exemplo, nós temos jogos americanos, Aí aqui tem uma parte que abre em cima uma pequena gavetinha com guardanapos, alguns utensílios, né? Na de baixo também nós temos bandejas, tudo são coisas que não quebram. Por quê? A gaveta, ela tem esse movimento, né? Que faz assim, por mais que ela tenha esse freiozinho, que faz com que ela não bata, a louça fica muito de... de uma forma muito delicada aqui dentro. Ela fica muito frágil, sabe? É, tendo um risco muito grande de quebrar. Então, toda a parte de louça, louça do dia a dia, pratos, copos, a gente opta por colocar nos armários mais de cima, sabe? A gente coloca aqui na altura das mãos, só que sempre nos armários de cima, que tem prateleiras e não nas gavetas. Então, se você tem gavetão na sua casa, deixe ele pronto para ser utilizado com coisas que não quebram ou mesmo com a sua dispensa. Você pode montar a sua dispensa dentro de um gavetão. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Hoje eu queria te dizer apenas o que evitar colocar dentro de um gavetão.